Fala família TW, tudo bem? Hoje começando mais um diário de trade, tá? Hoje, é, em específico, eu fiz o estudo, postei lá no grupo, tá? É, hoje eu operei comprado, tá? Semelhante ao que eu operei na, na sexta-feira. Eu lembro que na sexta-feira eu tinha falado pra vocês que eu tinha dois pontos de compra, tá? Tanto era esse ponto aqui que fica na região mais ou menos dos 54 até esse ponto aqui que é mais próximo da linha de tendência, né? Que é o 53, 52, nessa base. Tá? Só que hoje o mercado abriu nesse ponto. Eu acabei comprando nesse ponto. Aí o mercado chegou a andar 26 pontos ao meu favor e depois acabou estopando. E que todo mundo já sabe, né? Eu utilizo 150 pontos de ganho para cada 50 pontos de stop. E acabou estopando meus 50 pontos, cara. Não é sempre que acontece isso, mas dessa vez aconteceu. Tá? Então a mentalidade que eu tinha hoje era que o mercado teria é, a possibilidade de corrigir e depois puxar para puxar topos, né? Vamos dizer assim. Só que quando ele corrigiu ele acabou acionando aqui o meu stop, né, bem, bem na, na linha mesmo ali, né, é, mais ou menos ali nos 53,500, foi mais ou menos estava o meu stop, ou oh, 53,50 estava o meu stop, enfim, é, hoje nós tivemos também a operação de swing trade, que ela passou uma boa parte do dia ali positiva, e no final do dia negativou, tá, e a nossa outra operação de swing trade que foi no índice, que ela passou aí, chegou a ficar mil pontos positivos, tá e depois negativou essa aqui é uma posição aqui que tá bem delicada no índice tá é, vamos ver como é que vai ser o decorrer dos dias aí hoje é, como vocês podem perceber no estudo que eu postei é, o mercado é, os índices internacionais né e todas as commodities também eles estavam essa esse print aqui gente foi foi cedo tá ele foi eu acho que umas, umas 9 horas 10 horas então as commodities elas estavam puxando muito tá e os índices internacionais também estavam puxando, pode perceber que o índice Bovespa ainda estava até positivo nesse momento, estava tá? 0,24. Então, o que, é que eu imaginava? Como eu estava comprado no dólar, eu falei, pô, se está acontecendo tudo isso, muito provável que o dólar vai continuar caindo, tá? E eu vou tomar um calor, né? Então, é, eu já estava posicionado mesmo, tinha muito o que fazer, então só esperei a operação rolar, acabou dando stop, beleza, tá? Então, como você pode perceber, eu estava buscando aqui fazer uma compra por volta dos 54, mas a zona boa era entre 53,40, 53,20 e até, no máximo, 53,52, que foi o nível até que eu falei com vocês, no caso, é... na sexta-feira ou foi na quinta-feira. Eu tinha falado sobre esse nível, só que eu acabei esquecendo hoje, né? Como você pode perceber, os estrangeiros, eles continuam comprando é, esse contrato de dólar, né? Que é o H21, né? E já acumula mais de 113, 113 mil contratos, né? É, hoje nós tivemos algumas tinha algumas coisas que estavam positivas, é, as bolsas asiáticas estavam positivas e as outras bolsas também O petróleo também, como as commodities, como eu já falei para vocês Então eu peço que vocês acessem o link aí na descrição e clique lá é, sobre os estudos, né? Procura ali os estudos que estão em PDF e eu botei em um Google Drive todos os estudos, né? Todos os diários que eu venho fazendo eu vou colocando lá Sobre a, as informações referentes ao Covid, tanto lá fora quanto aqui no Brasil é, são informações positivas porque são mais relacionadas à vacinação, né? Que tá vacinando cada vez mais e também estão relacionadas aqui no Brasil aos 50% dos pacientes ali com mais de 90 anos que já foram vacinados, então tá dando início a uma nova fase de vacinação para quem tem 85 anos. Isso aí vai abaixando, já já tá todo mundo vacinado, com fé em Deus. Então, assim, hoje o diário vai ser bem rápido, hoje não foi um dia de ganho, né? Mas foi um dia que eu segui a risco que eu queria fazer, então o importante é isso. É, eu sei que no longo prazo eu sou positivo, né? Eu vou ter ganhos, tá? Agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, Agradeço quem tá dando like também e assistindo até o final e até aqueles que estão comentando. Então peço que vocês compartilhem com seus amigos aí, compartilhem em um grupo que você tiver aí de trade aí no seu WhatsApp, vai me ajudar muito, tá? Agradeço muito e tamo junto, valeu!